Fechou tudo, já é o Castle? Ó, eu tô ali ó Fechou, fechou? Fecha, melhor fechar essa aqui galera Onde a gente tá... Ô... Vamos DETONAR ESSA PORRA! Pô, será que esses logs tá ouvindo a gente? Pra ele tomar cuidado com o buraco aqui atrás Deve dele Deve tá Esse cara tá matando um outro Inimigos... Aqui ó. Aqui ó. Aqui, aqui ainda, aqui ainda. Aqui ainda, Ai, tá na frente. Quem é que tá na minha frente, caralho? Cuidado aí, Holly. Acho que eu que te matei. Ah, morri. Viado. Puta que pariu, mano. Pô, tava na mira do cara. O cara tá ali. Aftermight. Cuidado aí, Terrible. O cara tá do é. seu lado aí, na parede. Vai entrar, entrou. Boa. Morre, filha da sua. Que otário, velho. Olha os caras já estão freneticão aqui. Ai, ai. Esses caras é, é tudo louco, meu irmão. Aparar a Aparar a a é boa, Nossa, pôr, agressividade assim. total, hein? Partiu boladão. Acertei o refém, hein? Peraí, peraí, peraí. Entra não, entra não. Fazer um barulhinho aqui pra eles. Ah, não. me pegou, velho. Tá ah! é louco, hein? Ô, oh, caralho. Atrás, atrás, atrás. Terrible. Já morri. Mano, cuidado, já tá Rafa. Tá Tinha aí, gente então, aí, aí. Tinha rapaz, já gente parotando tá aí, Rafa. Aí, Rafa. Pô, cara, de novo você faz um bagulho e não falam onde tá o é, cara. Cuidado. Ele tá na parede, ela não entra. Ele tá na parede. Pega ele por trás. Eu? Quem? Quem? Quem? O... o você mesmo é do quê? Você um mesmo. Aluno. Ele tem um, fez um buraco lá, ó. Lá no... Lá, ó. Lá. Lá, lá. tá vendo? Sabe daí. Tô vendo. Boa! Ficava ali ali, ficava ali. Ficava no refém, velho, os carregando. Opa, Ai, Nossa, caralho. Caralho. <risos> linda! O cara deu até... Falou, Não, peraí, tinha mirar direitinho na orelha do cara. Foi uma bala cotonete essa, né? Caralho! Nossa, eu esse aqui eu vou de... Saiu limpou os dois do ouvidos, porque saiu Lim... do lado pelo outro. Limpou mano. os dois, cara. Arrancou tudo de dentro e saiu na parede o bagulho, velho. Cara... Acordou no paraíso esse cara aí. <risos> <risos> oh, alguém tem multa aí? Alguma coisa assim de Eu tô de bandido. <risos> Você quer colocar essa parede aqui de trás, ou tem parede aí? Paredes Deixa eu ver. Só ver como é que estão as coisas aqui. Cara, acho que eu vou colocar... Essa parede aqui de trás, os caras... Essa parede aqui de... Deixa essa parede aqui aberta aí, o eu. Ó, oh, oh, tudo aberto aí, Castle. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Eu vou colocar nessa aqui, cara, bandite Nessa aqui dá pra fora, quase lá essa parede aqui, os caras vêm direto de fora, mano. Então, essa aqui é onde eu pus, não né? Onde tá tudo eletrocutado ele é aqui. Ô, oh, tá tudo aberto, Castle. Você fechou que já? Magia. Deixa eu passar. Ixi, o sapão aqui aberto, ó. Ó o sapão aberto, olha o sapão aberto. Ô, oh, eu vou fechar, mano. O Castle não fechou aí. Quem é o Castle? Ah, fodeu, ó. Já tá tudo aberto aqui, mano. Caralho. Tem cara aqui já, ah, ó. Maluco. Lá fora. Não sai da frente, caralho. O capa entrou na minha frente, velho. Tá mudaram, dois aí de três. Mano. Puta, pra mar... porta agora. Porta reforçada! Oh. Vou esperar o cara agora. tá se arrebentando, mano. Tô aqui, ó. Alguém acha outro lugar, pra olhar. Tô aqui, tô aqui nessa porta, ó, também. Você ah, tá aí Deus também? Falou. Mas não, demorou, não, mas fica que os caras estão tá vindo um aqui. Todo lado tá do outro, é? Eu tô aqui, os caras tá vindo daqui, mano. Dá a cobertura aí que eu tô olhando a câmera. Beleza. Se aparecer aqui, leva tiro, velho. Ó, ó, o cara viu uma sombrinha passando pra nossa direita. Eu espotei um aqui, ó. Nessa aqui é a nossa direita, parece. Ó, o cara que eu aí é o termite Tem negro vindo aí, ô! Ô, ô, ô! ô. filha da puta! Onde, onde, onde? O que que matou Ai, onde? Ai, caralho, mano! Tem ó, onde, um buraco ó, onde? ali! Não, tem buraco ali, mano! Ah, vai tomando Erro é um juvenil meu, mano! Ah, tá aqui, tá aqui comigo, ó, tá aqui comigo, vem onde eu vou morrer, ó, tá aqui, ó. Nossa, o cara é muito ruim, velho, nossa, o cara é muito ruim. E eu morri pra ele. Pra ele ele pra tá lá na doceria, lá, sei lá que porra é aquela lá, ele vai entrar pela portinha pequena Se ali. Mudar. Nossa, eu boa, tá, boa, terrible. Nossa. E essa capa aí, é da hora, mano? Essa aí é da hora, hein? Não gostei, porra. 3x0, caralho, porra. Regaçamos. Que isso, hein? Coisa ah. é louca, hein? Puxa, mano, o Douglas sim. aí que ele tá meio louco. Puxa, mano. Pera aí, eu vou jantar rapidão 5 minutos. Beleza, é nóis, velho. Aí sim, galera.